Eu ganhei o primeiro desafio, o desafio da barra. Agora, este desafio é da mesma na barra, só temos que acertar em abalões. Temos dois dourados, um em cada ângulo, que é acertar no, nos dourados são 50 pontos. O Tiquinho é os azuis, que é ótimo, são os vermelhos. Cada um, é, se ele acertar nos azuis, ganha 20 pontos. Se eu acertar nos vermelhos, ganha 20 pontos. Se ele acertar nos vermelhos, perde 10 pontos e eu perco 10 pontos se acertar nos azuis. E isso eu começar, porque ganho o desafio anterior, por isso, a impressão. Vai perder. Ainda vai perder. É que esta é merda precisa de pontaria. Podia acertar lá, na belisa. Ai, que Sabes que tens de levantar a bola, não é? Dourado aqui para vocês. Oh! Eu que O gajo está forte! No FIFA não jogas assim, caralho! Ah, pois não! No FIFA está quieto! Real life é que like, é, meu! PSP! Pera... <risos> Eu jogo melhor, tipo, no FIFA mesmo, nunca aqui, assim foda-se! Sim, foda-se! Ah, oh, mano, que putão! O oh, Luba está boa, caralho! É só vou puxar as meias, caralho, para jogar melhor! Ó, oh, Reparem nesta merda, de esquerda! Ai, oh. ai! Vai até uma carga, tudo Vai, apagado. Esquete. Vou muito alto, irmão. Um chilo acerto sempre. Uh. É agora, dourado ali, naquele cantor. Uh. Eu é para cima demais. Foda-se acertas melhor para esquerda que aí. Faz pontaria nos vermelhos, que acertas nos azuis? É sério? Foda-se. Eu já acertei num balão, no Ruben teve por isso não ponto. Porquê? Foda-se! Ai quase que acertavas no meu! Acerta no meu pé! É tão tiquinho! Eu acho que devemos ter posto uns balões no chão! É ser acertado! Se para cá não conta! Que merda! Agora foi muito mal! Agora, agora foi! Acho que foi o meu pior mal até agora! Tirem aqueles que foram lá para fora! Que sorte, meu! Quase! Ai! <laughs> okay. uh -huh. Está a começar ai, a não. subir, está a começar a subir. É o que eu digo. Temos que atribuir pontos à resposta. Caralho. Olha, oh. Olha eu acho, eu, acho, eu posso mandar baixo, mas também vai para a bolita. Ui, ai. Ai, ai. O Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Ai, Não! Não! estava ali Não! Não! Não! O Não! Não! é marcar Não! a Erro. nos valores, mas pronto. cá, cá, Qualquer coisa, Olha, só... Agora o a porta a Olha, solta! Foi para cá? Cara, Eu estou a uma coisa, mano. Ganhei à vontade. Mas acerta, estou forte, vejo! Sem ninguém acertar, caralho. Ei, mas o balão deve para dentro. E ó. aí? Oh, ganhei! Ganhei, e, ó. caralho! Ganhou, consegui uh -huh. soltar o balão e assim o Tiquinho foi o grande vencedor deste segundo desafio espero que tenham gostado, deixem like se gostaram subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem a notificação do próximo desafio do desafio final e de outros vídeos que vão haver eventualmente portanto não se esqueçam, subscrevam deixem like e partilhem com os vossos amigos para chegarmos a muito mais gente e chegarmos aos mil subscritores ainda este ano porque é esse o objetivo e já sabem, beijos na próxima. Fui.